Temos a bomba de direção que você procura, com ela você ganha muito na segurança e durabilidade de uso. Não perca essa oportunidade. Leve agora a qualidade para seu veículo ou do seu cliente a um clique de você. Peça a pronta entrega com garantia de 90 dias vigente por lei. Fique bem atento, você tem 7 dias para devolução via Mercado Livre. Aplicação Chevrolet Astra 2004 a 2011 Chevrolet Vectra 2006 a 2011. Chevrolet Zafira 2004 a 2011. Item anunciado. Bomba direção hidráulica DHB Chevrolet Astra 2004 2011, Vectra 2006 2011, Zafira 2004 2011. A Alicar direção hidráulica está entre os melhores no segmento de reparação automotiva, desde 2010 vem unindo a paixão, conhecimento técnico